Para mim é muito importante nós termos mais estudantes negros dentro da universidade porque eu acredito que é um espaço que a gente deve ocupar, sobretudo os estudantes de escola pública, os estudantes negros de escola pública. Tempos onde surgem notícias que nos dizem que a universidade está sendo ocupada em sua maioria por estudantes negros. É o tempo de trazer um trabalho de conscientização mais sério. A raça negra era vista mais como bandido, como ladrão e hoje em dia não está mais isso. O cabelo ruim hoje em dia já está na moda. Apesar de que as cotas, ela deu uma visibilidade muito maior, uma oportun... um acesso muito maior para pessoas pretas e pardas, a gente não vê elas enquanto maioria dentro do nosso curso. né hum. Dar voz a um povo que não teve voz e trazer também um pouco desse protagonismo né, das pessoas negras para um espaço que nos foi negado. Todos os dias a gente tem que falar sobre racismo, todos os dias a gente tem que falar é, sobre a importância da gente respeitar e de promover ações afirmativas para que essas pessoas tenham mais oportunidades e estejam aqui. Se conscientizem, entendam o que é raça. Nós construímos o chão que a gente pisa, construímos a, toda a sociedade que a gente tem enquanto miscigenada foram nós, foram nossos povos originários indígenas que nós construímos tudo isso aqui. Tem que fortalecer mais, só não só a cor, sua cultura, sua religião. Quanto mais alerta, quanto mais consciente a gente possa estar relacionado à raça, mais a gente consegue avançar é, para a discussão do que é o Brasil. Música